A GESPLAN criou uma ferramenta voltada para a criação de análises personalizáveis, com informações consolidadas referentes à gestão e planejamento financeiro, solução que atende desde o nível estratégico ao nível operacional, auxiliando na tomada de decisão e no acompanhamento de resultados de forma prática e eficiente. Combinando múltiplas fontes de dados em uma única visualização, de forma simples, é possível criar painéis de relatórios interativos, permitindo a utilização de filtros dinâmicos e seleções pré-definidas. Por ser totalmente web, permite que todas as análises sejam feitas de forma descentralizada. Informações que antes eram demonstradas em vários relatórios, agora poderão ser unificadas em um único painel, através de gráficos, consultas e indicadores. Assim, relatórios antes analisados em horas, agora poderão ser analisados em minutos. Entre em contato com o nosso atendimento e inicie agora uma nova experiência.